ऑलराइट right, तो आज हम बात करेंगे डाइवोर्स लेने का सबसे बेस्ट ग्राउंड कौन सा है अगर किसी को डाइवोर्स की खुजली है हस्बैंड को और वो चाहता है कि उसको डाइवोर्स मिल जाए आसानी से और वो ढूंढ रहा है कि सबसे बेस्ट ग्राउंड कौन सा है डाइवोर्स तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है ओके तो देखिए इसके लिए क्या होता है कंडीशन होती है, eu não sei se você está fazendo isso. Eu estava 1955. में बना था उस होता था que fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. है vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou बस ये दिखा दोगे कि कॉल तो इससे ये ना कि है आपको है लेकिन होगा ना तो जो सबसे बेस्ट ग्राउंड है तो है कि सेक्शन आपकी वाइफ चली गई ठीक है और सेक्शन 9 किया और फिर भी नहीं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 Adultery prova, cruelty prova, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros até outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros grounds, outros